Te profundis amamos. Ontem, às onze, fumaste um cigarro. Encontrei-te sentado. Ficámos para perder todos os teus elétricos. Os meus estavam perdidos na natureza própria. Andámos dez quilómetros a pé. Ninguém viu passar. Exceto, claro, os porteiros. É da natureza das coisas ser-se visto pelos porteiros. Olha, como só tu sabes olhar. A rua, os costumes, o público. O vinco das tuas calças. Está cheio de frio. E há 4 mil pessoas interessadas nisso. Não faz mal. Abrace-me os teus olhos da extrema e extrema azuis. Vai ser assim durante muito tempo. Decorrerão muitos séculos antes de nós. Mas não te importes. Não te importes muito. Nós. Só temos a ver com o presente perfeito. Cursários de olhos de gato intransponível. Maravilhados. Maravilhosos. Únicos. Nem pretérito, nem futuro tem. O estranho verbo nosso. O entalado. o entalado estava bucho do gasganete. Tinha novelos de pasta colados à gargantilha, enrolados entre o estômago e o esófago. Tão recheado explosivo que mais uma bolachinha de água e sal e não havia contentor que o retivesse. O entalado estava carrapito da vida, reburecendo de bochecha a bochecha uma acutilante ativação. Não ponha o um entalado ao mesmo nível da mordedura. Não confunda o dente com a placa. O entalado estava seriamente sério levando-se a si para lá, de tudo o que pudesse pô-lo em causa. O entalado estava engasgado. Bem-lhe queriam bater nas costas, bem-lhe queriam. Mas o pobre coitado, já com a úlcera a sair-lhe pelo nariz, não tinha costas. Era uma curvatura com as badanas no lugar dos pulmões. Não confundam Gorgunda com isto. Ele era badanas no lugar dos pulmões. Ora, o entalado estava engasgado e explodiu seriamente toda a sua seriedade. Apontou o dedo Mindinho, tremendo de fúria. Parecia um engalanado. Parecia um engarrafamento de uma festa de chocolate. Parecia um chocolate dietético. Parecia um perlimpimpim suburbano. Parecia uma infância arrependida. Parecia... Uma coisa que não se parece com nada. É preciso postar com gravidade, cisudez, retidão no inútil. É preciso levar na vida a sério o que se está a brincar no poema. É preciso vida para o poema. Isto é, é preciso poema para a vida. Ou seja, é preciso mandar o poema à vida, não obstante também se preciso mandar a vida ao poema. Nenhum atacador surrealista poderá embelezar as botas salpicadas do entalado. Nenhum abraço, nenhum beijinho nas falsas, nenhuma simpática paciência. A verdade é que enquanto o inchaço não passar ao entalado, a dor não passará pelo crivo da vergonha. E quando a dor não passa pelo crivo da vergonha, só nos restam duas possibilidades. Pica-se a dor, alarga-se o crivo. A grande dúvida. Com que mão limpará o cu o entalado? Com mão um ferida ou com mão um suja?